Um bom dia, uma boa tarde para o povo do YouTube. Hoje vamos vou apresentar uma oração. Foi uma oração pegando na internet, aqui mesmo, uma, uma, uma oração feita por mim. É uma oração para ter sabedoria. Então vamos, oremos nesse momento, elevando o pensamento a Deus Pai Criador. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento. Colocar o meu coração em Tuas mãos. Senhor, eu desejo ter sabedoria. Desejo ter a Tua sabedoria, aquela que vem do alto e me orienta em todas as situações da minha vida. Quero andar e agir segundo a Tua vontade e não fazer nada por impulso ou impensadamente. Como Salomão pediu sabedoria, porque sabia que a sabedoria é o mais importante. Assim eu também peço a Vós, Senhor. Que a Tua sabedoria, a Tua unção, a Tua discernimento estejam sobre a minha vida, sobre o meu agir e pensar todos os dias. E Te agradeço, Pai, por estar sempre comigo, me orientando, me ajudando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim seja.